Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, seja bem-vindo, seja bem-vindo ao nosso canal no Youtube Recebendo aqui hoje a Angélica, Angélica nossa aluna de julho Sim. Veio aqui fazer uma aula de terapia com a gente, e aí, gostou? Gente, é espetacular, adorei, se eu pudesse eu <risos> faria todo dia É uma simpatia, o professor não poderia deixar de vir aqui conhecer e receber, né? Uma massagem, conhecer a Vilma, que é uma atenção assim maravilhosa estou assim, realizada. Né? Legal. Gostei muito. Bacana, bacana. Então a Angélica veio hoje aqui, veio conhecer a gente. Obrigado por ter vindo e também ser atendida, ela recebeu uma aula terapia, né? Então é uma aula terapia o que quer é um atendimento exclusivo para alunos. Então a Angélica é nossa aluna Finalizou o seu curso MDF, Sim. ela é da turma de julho agora de 2022 e ela finalizou o curso dela no dia 16 de agosto, agora em 2022. Certificado dela aqui, trouxe aqui para a gente bater uma foto, registrar esse momento. Legal, estou. Adorei receber você aqui. Fantástico. Eu que agradeço, eu, eu que adorei e não vejo a hora de fazer o mate assim que possível, né? fazendo. E com certeza, quero voltar mais vezes para receber também. Bacana, bacana. Uma reflexologia, né gente? Hum. Uma terapia, né? Hum. Muito bom. A Angélica chegou aqui com uma dorzinha, umas cólicas, né, que Sim. você tava, tá umas questões, ah, tá tranquila? Né? Tranquilo. passou a cansada, super relaxada, passou a dor, hum. Me dá vontade de ir embora, não? Não, porque eu ficaria aqui o dia todo. Né? <risos> Então, como aula, pessoal, como aula, é isso que você tem que colher do seu cliente. O seu cliente tem que sair do seu espaço terapêutico com vontade de ficar. Com vontade de ficar. Então um atendimento do começo ao fim. Eu expliquei hoje para a Angélica. Do começo ao fim, o que você deve fazer pra, para o seu cliente desejar ficar. Ficar, né? Certo. Então, é isso o desejo que fica. É isso o desejo de ficar. Mas a gente precisa encerrar. Precisa, ah, Eu o que, volto outra vez O que, que você diria para o pessoal que está aí querendo fazer os nossos cursos, Angélica? Pessoal, não perca tempo. Faça um curso que vocês não vão se arrepender. É maravilhoso. Obrigado. Obrigado, Maria é. Angélica. Tudo bom para você? Um bom retorno para a Ibiúna. Um abraço para o seu esposo, para seu filho, para sua família e sucesso. Ibiúna está muito bem representada pela nossa aluna agora, reflexologista podal Angélica. Ok? Se alguém quiser marcar com você, como que faz? Pode entrar em contato comigo através do meu telefone. Ah, tá ok. Você pode falar do seu telefone? Eu posso, é o 15 Isso. Então, no vídeo aqui, aqui abaixo no vídeo, né, tem o número que a Angélica postou para vocês. É o WhatsApp? É o WhatsApp. Isso. Então, é só entrar em contato com a Angélica e aí fazer o agendamento com ela. Será muito bem atendido. Dentro do nosso método, né? Sim. SPO, simples, prático e objetivo. Espero voltar aqui mais vezes fazer um MAD se para sentar oferecendo uma terapia, uma reflexoterapia o pessoal, né? O atendimento emocional o para cliente. o cliente. Que é o que todo mundo precisa hoje, né? Valeu. Obrigada, Angélica. Dá um tchauzinho, agradeço. pessoal. Pessoal, valeu, até mais. Tchau, tchau. tchau. Valeu,